Bem, hoje nós vamos aprender então a tocar a música. Ousado Amor tá na tonalidade de Dó maior, beleza? Vai ficar bem facinho pra você que tá iniciando aí tua carreira como tecladista conseguir tocar esse louvor aqui que muita gente gosta, beleza? Então, ó, já de cara eu vou te passar os acordes que a gente vai usar, tá? Vai ser Lá menor, Sol, Fá. Dó maior. Apenas quatro acordes nós vamos usar para trabalhar esse louvor e sino aqui que você gosta tanto, beleza? Vamos lá então? Introdução, tá? Literalmente vai usar esses quatro acordes, né? Tá? Lá menor, Sol, Fá e Dó, ok? Muita gente tem dificuldade com o dedilhado também, né? Porque está em 6 por 8 essa música, mas a gente vai dar um jeitinho aqui, tá? De passar um dedilhado para você beleza então já que a gente tá falando aqui de dar um jeitinho né você pode me ajudar também aí deixando seu like tá e se inscrevendo no canal porque eu tô falando isso porque muitos de vocês assistem o vídeo e não se inscrevem. e quando você não faz isso você também não me ajuda tá então eu tô te ajudando aqui em troca eu peço que você me dê aquela força lá se inscrevendo deixando seu like e também comentando no vídeo tá de que cidade você está assistindo esse vídeo Ok? Vamos lá, então? Bom, a introdução vai ser aqui, ó. Mão esquerda, vai fazer só os baixos, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, Lá menor vai ser aqui. O Sol vai ser aqui. O Fá e o Dó, ok? O Dó, você pode fazer ele aqui na região grave. No seu teclado de cinco oitavas, esse Dó aqui é o primeiro Dó, tá? Então, o teu teclado de cinco oitavas, ele começa aqui. Então, você pode terminar aqui ou você pode subir. Você pode fazer aqui, ó. Ok? Aí, é lógico que a gente tem que fazer tudo mais oitavado, né? Mas, vamos trabalhar então aqui, tá? Vamos lá. Pegou aqui a base? Vai ser aqui o solo, ó. a segunda parte tá, então vamos lá, devagarzinho ó. tocou o Lá menor com o um dedo, né só o de mim, mas o importante é você entender o que eu tô falando tá, tô ligando muito porque os outros falam não, vamos lá ó Sol Fá cai no dó, volta pro Lá menor. Agora, bem devagarzinho, tá? Qualquer coisa você diminui a velocidade do vídeo aí no player do YouTube, ó. Ok? Essa é a introdução, tá? Como que você vai pensar então para tocar essa música? Tá? Ela está em 6 por 8 Então isso significa que cada acorde vai durar 6 tempos, tá? Então muita gente tem dificuldade aí com andamento, com compasso e tudo mais. É muito importante você pegar esses tutoriais e estudar para você ir se acostumando. Ó. 6 por 8 quer dizer que vai durar... ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Aí vem... Ó. 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá vendo? Vai contando ó. Beleza? De novo, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Já enganchando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 você vai treinando assim para pegar o tempo. Beleza? Tá? Vamos passar primeiro aqui a parte cantada, tá? Por último, a gente vai procurar um dedilhado aqui para você fazer, ok? Vamos lá, ó. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. O que, que é isso aqui? Ó? Lá menor, sol maior.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 cinco seis. Beleza? Toda essa primeira parte vai ser assim, tá? Eu não vou cantar a letra, porque dá uns probleminhas com direitos autorais aí no YouTube. Beleza? Então vocês vê uns vídeos meu cortados aí, é o pessoal me tesourando, tá? Vamos lá, ó. Tarará, tarará, tarará, tarará. É tão tão bom para mim, tá bom. dando a enrolada, aí. Lá menor de novo, antes de eu respirar, beleza? Aí de novo, tu tem tu sido, né? Tão tão bom para mim, ok? Até aqui. A parte do ó oh, impressionante, infinito amor de Deus, vai ser igual a introdução, tá? O que que vai acontecer?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 Ok, sempre repetindo, ó. beleza? Aí daqui volto para introdução, que é a mesma ideia de tempo. Aí agora vem a segunda parte. Vai ser, ó. Inimigo foi, mas teu amor lutou por mim. Igualzinho a primeira vez lá os tempos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Aí repete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí continuando. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Beleza? Tu tem sido tão bom pra mim. Aí, beleza, daqui vai pro impressionante, né? Infinito e ousado amor de Deus. Tá? Você deve estar falando, o é louco, né? Tá vendo? Nesses tempos lá. Beleza? Aqui é só repetição. Depois vai fazer a introdução de novo e aí a gente vai vir para aquela outra partezinha lá, tá? Bom, aí depois da introdução vai vir aquela parte aqui, ó. Luz para a sombra 그다음에... Segurando num acorde, tá? Lá menor de novo. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aí a continuação dessa parte vai ser a mesma ideia do Ousado Amor, lá do Impressionante, vai ser, ó. Traz luz para a sombra, escalas, montanhas... Bom, vamos para o dedilhado, tá? E falando em dedilhado, né? Se você quiser aí destravar, aí, sair da mesmice, tá? O link do meu curso está na descrição do vídeo, tá? Qual é o diferencial, William? Se eu posso assistir tua aula de graça aqui no YouTube? Você deve estar se perguntando, né? O diferencial é que você poderá ter suporte diretamente comigo, tirar as suas dúvidas diretamente comigo, tá bom? E outra, lá no curso eu tenho aulas exclusivas, tá? Que eu não tenho aqui no YouTube. Então você vai ter acesso a aulas exclusivas, material em PDF de apoio, ok? Suporte via WhatsApp, tá bom? E muitas outras coisas. Hoje mesmo eu estava mandando um vídeo para o aluno explicando para ele como deveria ser um dedilhado de uma determinada música lá. Então, assim, esse tipo de suporte somente alunos do curso têm, tá bom? Então, se você quiser ter tanto esse suporte quanto esse acesso, link na descrição, vem ser meu aluno. Vamos lá! ó, eu vou passar aqui um dedilhado bem simples, tá? Mas que vai resolver para você, ó. A gente está trabalhando em seis por oito, lembra disso, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. De novo, ó. No lá menor, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para o Sol, tá? Vai ser sempre a mesma ideia, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o Dó. Um, dois, três, quatro. 5, 6, ok? Lógico, você não vai contar assim pausadamente, né? Vai ficar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, será que falta o fôlego pra contar e tocar junto.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 que repetiu, eu repetiu dedilhado: ó, tá, tu cantavas sobre mim, tá, vendo.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 Vai colocando aí nos comentários aí se você está conseguindo entender o que está achando da ideia. Vamos lá, ó. Vai comentando aí, ó. Tá vendo? Bem fácil. Ok. Bom, bem tranquilo. Lembre que a cifra está na descrição para você baixar nessa tonalidade aqui que eu fiz, tá? Estou com outras ideias aí de gravar. Mais tutoriais assim em Dó maior. Por que o William em Dó maior? Primeiro, que no tom original eu já gravei quase tudo. Inclusive, essa música aqui, se você olhar aí no canal, você vai encontrar lá no tom original, na versão do Zé Saad, na versão da Nívia Soares. Vai ter um monte de versão. Então quando eu gravo em Dó maior, eu ajudo o iniciante, tá? Que tem dificuldade com acordes é, com tecla preta e tudo mais, entendeu? E também aquele tecladista que usa transpose ele vai conseguir ali se virar ali tocando em dó ali usando o transpose dele tá é, eu quero fazer outras não quero fazer aquela como é que é Deixa eu vou lembrar aqui lembra dessa agora imagina ela em dó maior olha que legal Tá é, facinho, sim, ó. Yes. Tirando de ouvido aqui. <risos> tá vendo? Então eu quero fazer vários tutoriais assim, tá? Em Dó maior. Por quê? Porque você que é iniciante vai conseguir aumentar o seu repertório, tá bom? Então não esquece, hein? Para eu continuar fazendo esse tipo de trabalho, é muito importante que você se inscreva no canal, é muito importante que você deixe o seu like, tá? Mais importante ainda é que você seja o meu aluno no curso, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? E até o nosso próximo tutorial aí, que provavelmente vai ser esse aqui, tá? Quero conhecer Jesus em dó maior, tá? Comenta aí se você gostou da ideia aí e... Também comenta aí outras ideias para eu fazer em dó maior. Ó, hinos da Harpa, Corinho, imagina tudo em dó maior. Vai ser uma maravilha. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, hein?